Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Janete Kaysa Incólogy. E esse é de uma série especial que a gente mostra sempre aqui, sexta-feira, que é dos cursos para o melhoramento da vida. O tema de hoje é como melhorar as relações com outros. Então, o que, que tem nesse material? Existem é, fatores, especificamente três fatores são de grande importância lidar com a vida. E vem de um triângulo que são os componentes da compreensão chamado ARC. Então nesse treinamento desse curso aqui você aprende a utilizar o ARC para melhorar qualquer tipo de relacionamento, seja no seu trabalho, Seja alguma é, desavença que você teve com algum familiar, é, como que você pode vender mais, como você pode fazer alguém te ouvir, entre outras coisas relacionadas a relacionamentos. Então, vale a pena você conhecer o triângulo do ARC, que são os componentes da compreensão. É a base da vida, que tem todo um treinamento, toda uma base teórica, os exercícios, para que você possa realmente desfrutar do conteúdo do curso como melhorar as relações com outros. Bom, toda sexta-feira a gente publica vídeos das, e agora é uma série especial dos treinamentos que tem aqui. Acompanha para você saber o conteúdo do treinamento. Às vezes a gente, eu especificamente dou alguma dica bem legal para você usar, tá bom? Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo, curta, compartilha, comenta. É, Para você entrar nas mídias, encontrar a gente no Face, Insta, Youtube, Telegram, é, acessa www.dianeticadobrasil.com.br/barra bio, tá bem? Quer falar comigo ou com a Diva pelo WhatsApp? 11 20 94 42 14. Você também pode ligar, tá bom? Até o próximo vídeo. Tá? É